Oi Entendido Excelente. Excelente Os adversários atacarão Os adversários. em 30 segundos Já entendi <risos> Defender Vamos jogar sério Chega de enrolação e se prepare